Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso de Perspectiva Mão Livre. Nessa aula eu quero mostrar para vocês que é possível desenhar é, vários objetos que nós estamos observando dentro de volumes, dentro de caixas. Então é importante que você aprenda a desenhar aí esses volumes, essas caixas. E eu vou mostrar para vocês agora um desenho que será uma garrafa que eu vou desenhar inserido dentro dessa caixa, depois eu vou desenhar uma poltrona dentro da caixa também, tá? Então eu vou começar aqui desenhando um volume. Eu não vou desenhar com pontos de fuga, eu vou desenhar com as linhas paralelas mesmo que vai ficar inserido a minha garrafa dentro desse volume aqui. eu estou usando uma caneta Nankin da Unipin 02 mais fina só para auxiliar aqui no, na montagem do desenho depois eu vou utilizar uma caneta um pouco mais grossa Então, desenhado o nosso volume, eu vou inserir aqui embaixo, vou achar o centro primeiro, metade, metade, metade dessa linha, achei o centro aqui que eu vou inserir um círculo que será o fundo da minha garrafa. Então eu vou dar uma distância aqui, ó, que eu acabei escolhendo agora, vou dar a mesma para os dois lados e vou dar nesse, nesse fundo aqui a mesma distância legal dentro desse quadrado que acabou de aparecer eu vou desenhar um círculo esse círculo aqui a gente já desenhou inserido dentro de um quadrado a gente já desenhou lá no nosso nos nossos primeiros exercícios tá agora eu vou achar esse mesmo ponto lá em cima dividir aqui pela metade isso tudo a olho nu tá eu não vou usar utilizar régua aqui em momento nenhum no curso tá muito bem aqui em cima eu vou desenhar também a tampa da minha garrafa legal eu vou desenhar aqui eu vou escolher uma, uma altura eu vou dividir aqui mais ou menos em três partes e nessa terceira parte eu vou escolher como uma altura que a minha garrafa vai abrir encostar nessa linha e depois ela fecha a funila lá na tampa da garrafa tá? então essa linha aqui eu vou traçar ela nas laterais Dessa minha caixa, em todas as laterais. Tá aí. Então, eu vou desenhar aqui dentro, inserido também, o um círculo que a gente já desenhou ali embaixo. Só que isso aqui eu vou inserir dentro desse quadrado maior. E agora eu já posso ligar aqui, ó, um círculo no outro, que vai sair o desenho, o fundo da minha garrafa. Tá? Tá aí. Posso agora desenhar a tampa da garrafa. E vou ligar mais dois pontos aqui. A curva, a tangente aqui, lá na minha tampa da garrafa. Esse lado aqui também. Tá aí desenhado a nossa garrafa. Tá? Se, se você quiser também, eu vou, pode fazer aqui uma... Uma sombra na garrafa, eu vou desenhar aqui desse lado e o outro lado também. Legal, eu vou utilizar aqui umas canetas marcador que eu já mostrei para vocês, mas não é o, o essencial aqui. Eu vou falar de marcadores mais para o fim do curso. A gente comenta e usa bastante os marcadores. Tá? Eu vou aqui usar só para dar um uma cor na minha garrafa para não ficar só preto e branco nesse lado onde eu tenho a sombra eu vou usar uma outra cor um pouco mais escura que é para reforçar aqui a minha sombra Tá aí nossa garrafa. Certo? E aí eu também posso desenhar é, uma outra caixa aqui, porque eu quero fazer uma poltrona. Então eu vou desenhar um outro volume aqui. desenhei ele um pouco mais largo, que essa aqui vai ser a frente da minha poltrona eu vou dividir aqui em oito pedaços oito partes porque aí eu sei que aqui, ó nessa primeira parte eu vou desenhar o braço do meu sofá então você vai usando essas referências, essas proporções para poder ir construindo o seu objeto tá? aqui eu vou usar a mesma distância por isso que é legal praticar bastante aqueles exercícios iniciais para poder desenhar aqui linhas paralelas né pra não ficar uma linha muito torta muito bem, está aí desenhado o meu primeiro o primeiro volume e eu vou começar a desenhar aqui o, a almofada do, da poltrona, aqui eu não preciso do traço muito retinho porque a almofada pode ser um pouco um pouquinho de curva tá? então não precisa estar tá tão perfeito vou desenhar outra almofada tá tudo utilizando aí a caixa como referência, vou desenhar o pé Essa poltrona, vou já fazer uma minha base aqui. Ó. Aquele pé lá do outro canto a gente não enxerga. Tá aí. Eu vou usar agora a caneta 06 que é para dar uma reforçada aí no meu desenho. Usei a caneta 02 só para marcar os volumes aí. arredondando todas as bordas aqui ó, que é para dar uma, para tirar aquela cara de poltrona muito quadradona. Certo? Olha aí, vou colorir agora minha poltrona, só para não ficar aí só em preto e branco. um destaque aqui na... Né? que legal isso aí já já bastava né para o nosso a nossa apresentação mas a fim de pintar ela inteirinho isso aí agora eu vou desenhar agora vou pintar a almofada com outra cor só para dar um destaque aí Certo? Tá aí nossos dois objetos desenhados dentro de uma caixa, tá? Então pratique bastante aí o desenho desses volumes e tenta desenhar é, objetos que você tem aí né, na sua casa, tem aí junto com você para você observar e desenhar dentro de uma caixa. Tenta inserir, utiliza aí as proporções, divide lá em metade, divide em três, divide em quatro para poder fazer aí é, as dimensões do seu objeto, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!